E aí, pessoal, beleza? Ari aqui mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos aprender muita coisa. Tem muita coisa, muita informação nesse vídeo que a gente vai mostrar para vocês hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco um pouco sobre virtualização. O que é virtualização? Nós vamos aprender um pouco sobre instalação de Windows. Mas não é qualquer instalação de Windows, nós vamos aprender sobre instalação do Windows Server 2022. Uma nova versão do Windows Server. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre um servidor de mídia. O que é um servidor de mídia? É como a Netflix, como a Amazon Prime, como Star Plus e tem mais. Nós vamos aprender a montar um servidor de mídia em um ambiente virtualizado então se você está interessado em todas essas informações que você vai aprender sobre virtualização sobre instalação de windows sobre rede a gente vai aprender um pouquinho sobre rede e nós vamos aprender um pouquinho sobre como montar uma pequena netflix dentro da sua própria casa então se você ficou interessado vem comigo e me segue até o final do vídeo eu te garanto se você parar de assistir o vídeo, na metade do vídeo eu sinto muito, mas você perdeu. Ficou interessado? Então vem comigo que o vídeo ficou muito bom. Beleza tudo bem? Uh, a gente tem a gente vai fazer um projeto aqui com vocês e a gente quer trazer o máximo de, de informação possível é, dentro desse dentro desse projeto que a gente está montando aqui com, com vocês agora né é, O que, que é? O próprio título do vídeo aí já, já tá dizendo o que que vai acontecer né O que a gente vai fazer eu tenho um, um. Eu tenho vários. vários filmes aqui no, no meu computador que tá dentro de uma galera. Eu tenho vários filmes aqui. E o que eu vou fazer? Essa pasta aqui, eu vou pegar ela, eu vou criar uma. vou chamar ela de. Colocar mais do filmes séries porque porque aqui dentro dessa pasta tem algumas séries também tá? na verdade na verdade se eu não tiver enganado tem apenas uma série aqui é o meu grande desejo é que você acompanhe o processo que a gente vai fazer aqui até o final tá é... apesar do horário vocês estão vendo aí apesar do horário que a gente está aqui como que eu falo eu gostaria que a gente concluísse tá? o que, que a gente vai fazer eu quero pegar esse, esse, esses filmes colocar dentro de um servidor onde ele vai ser um servidor de mídia e esse servidor de mídia a gente utiliza um, um, um software que que é o Servil, tá? eu tenho um vídeo no canal que fala sobre ele e esse Servil, ele funciona melhor eu já tenho, devido muitas experiências aqui, é, aqui em casa eu instalando em... já instalei no Windows 10, já instalei no Windows... nunca instalei no Windows 11, mas assim, o serviço por algum motivo ele não funciona bem quando está quando rodando no Windows normal então, por conta disso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a instalação do Windows 10 numa máquina virtual. O hyper já está já está rodando aqui, tá? Ah. E o que acontece aí quando eu for precisar acessar via rede, ah, como vocês podem ver, como vocês podem ver ali, eu tenho Ali a minha TV né? e, e através da através desse servidor eu quero ter acesso a, ao servidor de mídia que a gente vai montar, tá? Então vamos sem perder tempo passar aqui para as configurações do computador as configurações elas são elas são básicas simples mas são necessárias tá aí você precisa compreender melhor é, cada etapa do processo aqui para que você possa é, é, fazer aí na, na sua casa eu não vou eu não vou deixar o inicialmente eu não vou deixar aqui o, o link do do software que a gente vai utilizar, porque a gente já tem um vídeo no canal e muitas vezes a gente deixa e termina tendo problema. Se você gostar do, do conteúdo aqui, você fala com a gente e a gente é, disponibiliza de alguma forma para você. Mas eu, eu quero uma... a minha ideia original. Eu tenho ultimamente falado nos meus vídeos, como por exemplo, eu acabei de postar um vídeo. É, trocando o motor da parafusadeira que eu tenho aqui, que eu uso para fazer meus serviços, e eu expliquei uma coisa, eu quero explicar mais uma vez aqui nesse vídeo que eu tô gravando, o que que é? o intuito dos meus vídeos é trazer informação para você, muitas vezes essa informação ela vem fechada, ela vem completa, vamos dizer assim, e outras vezes a gente traz uma ideia no caso de hoje mais uma vez a gente está trazendo uma ideia o que que isso significa isso não significa dizer que eu estou te dando mastigado tudo prontinho acabado não estou mostrando para você aquilo que é possível ser feito tá? você pode no meu caso que eu vou usar um, um servidor é, uma máquina virtual mas você pode você pode fazer isso em qualquer outro computador de preferência que fosse num computador físico, tá? mas no meu caso aqui, a minha, o meu computador, ele tem memória suficiente para para suportar isso, então vou vou usar ele. Não estou podendo é, utilizar em um computador físico porque não tem disponível para mim isso aqui e por esse motivo a gente não vai fazer com computador físico tá então vamos eu tô mostrando aqui para vocês que eu tenho vários vários filmes vários mesmo aqui vários filmes certo e vamos lá primeira coisa deixa eu mostrar para vocês aqui eu tenho esse HD aqui tá é onde está os filmes nesse HD aqui nessa pasta aqui é onde vai ficar as minhas máquinas virtuais tá então esse HD aqui de 1TB é onde está os filmes eu vou disponibilizar ele via máquina virtual para ser para eles fazer parte de um HD secundário no, no, no PC certo e o que que acontece aqui nesse nesse nesse computador peraí vamos lá nesse HD ele tem um backup do que eu tinha antigamente né de, de uma instalação antiga e eu vou pegar esse programa aqui deixa eu ver se é esse tem hora que eu confundo aqui um com o outro aqui não, não é isso. este aqui deixa eu ver aqui a gente, vai, a gente vai fazer o seguinte eu vou pegar os dois tá vou copiar os dois e vou colocar aqui dentro desse HD porque porque aqui nesse próprio HD é onde vai ficar o é onde vai ficar disponibilizado para eu instalar no Windows Server tá bom então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a configuração da máquina virtual que essa máquina virtual o que acontece quando ela como eu vou fazer ela no aqui no no Hyper-V é, eu vou fazer com uma configuração bem é, bem arrojada vamos dizer assim. Eu vou vou fazer uma máquina virtual. O meu intuito aqui é não é ensinar a máquina virtual no Hyper-V, se você quiser aprender sobre isso tem vídeos no canal sobre isso. Então não... marque essa opção aqui. Então tem vários vídeos sobre Hyper-V. Tá, o nome da máquina virtual vai ser Windows Todo tudo maiúsculo Windows, Windows Server 2022 eu vou usar Windows Server 2022 essa máquina virtual vai estar armazenada aqui nas configurações onde eu já tinha feito previamente a gente vai avançar vou escolher a máquina virtual tipo geração 2 eu espero que a que a mídia que eu vou utilizar aqui que o wiki a iso ela seja suficiente para suportar então no momento em que eu estiver utilizando o computador eu não vou eu não vou estar utilizando nada que não seja a máquina virtual até porque até porque eu vou estar assistindo TV o computador vai estar ligado apenas para a máquina virtual estar subindo Por que, que eu estou falando isso porque eu vou criar uma máquina virtual com 12 GB de memória tá e tem um detalhe importante 12 GB então eu vou aqui fazer um cálculo para mim ver exatamente quanto que é quanto que é 12 GB 12 vezes 1024 são 12288 então aqui o tamanho da máquina vai ser 12288 de memória e essa memória não vai ser dinâmica ela vai ser uma vai ser uma memória realmente alocada, então quando eu vim aqui nas configurações aqui do sistema que eu, que eu verificar a memória aqui essa memória ela vai, tá, ela vai ser uma memória alocada, certo? então para que isso funcione sem nenhum problema tem uma configuração que eu vou fazer depois aqui com vocês vou, não, provavelmente não sei se eu, se eu farei com vocês, é que eu vou utilizar um pouco de espaço desse hdnvme que tem no computador aqui como memória swap como memória virtual entendeu e como ele é muito rápido e isso vai me ajudar caso o meu servidor meu computador ele precise de mais memória durante o uso por algum motivo eu preciso utilizar alguma aplicação que vai consumir muita memória então eu vou ter memória virtual para somar com com o computador. Eu vou aproveitar e fazer isso agora. Vamos fazer o seguinte: a gente vai vir aqui nas propriedades do sistema e vir aqui em em configurações avançadas do sistema. Nessa telinha aqui a gente faz essa configuração aqui em desempenho. A gente vem aqui em avançado e e a gente vai alterar aqui essa memória virtual. Então essa memória virtual ela está gerenciada pelo sistema. Eu vou desconfigurar essa memória é, configurada pelo sistema. Vou dizer que eu não vou ter arquivo de paginação no disco C para mim não ter é, para mim não ter problemas e vou colocar memória virtual aqui nesse NVMe, tá? Então eu vou clicar aqui no NVMe Aqui no HD onde eu quero que eu tenha memória virtual E vou definir um tamanho personalizado Eu vou colocar 32GB 32 de memória RAM Então como eu quero 32GB de memória RAM é, Virtual Eu vou fazer um cálculo novamente Quanto que é 32 vezes x 1024 32768 então eu vou colocar aqui 32 32 768 e 32 768 e faço essa definição aqui pode acontecer de quando eu terminar de fazer essa configuração aqui o computador o Windows ele pedir para reiniciar já existe um arquivo de paginação pode falar desejo substituir sim desejo substituir pode ser que ele peça pode ser que ele peça para reiniciar o computador aqui não pediu Beleza, mas dependendo da versão do seu Windows ele pede Então aqui nesse, nesse HD aqui eu vou ter memória virtual aqui alocada nele, tá? Então vamos lá continuar Então, então, então aqui na, na, na construção da máquina virtual eu vou definir, definir aqui 12GB de memória RAM Essa memória não será não será memória dinâmica, será memória alocada e aquelas, aqueles 32GB de memória RAM, ele vai aparecer aqui na nas, no gerenciador de tarefas Pode ser que ele não apareça agora aqui, porque eu não reiniciei o sistema Pode ser que algumas das configurações, ela só aplique depois que reiniciar o sistema Não, mas já apareceu aqui ó. Eu tenho 65GB de memória confirmada, tá? 11GB de memória em cache, tá? e não sei se ele já tá pegando isso do não não tá pegando aqui ainda que o uso de memória tá em 6.8 vocês vão ver que na hora que eu inicializar o sistema operacional ele vai utilizar 12 GB de memórias tá então vai somar no consumo aqui de 6.9 mais 12 então vamos lá avançar eu sim vou estar conectado na internet esse servidor depois que eu terminar de instalar ele eu vou como que eu falo eu vou colocar um IP é, estático nele para eu poder para eu poder usar né é, para poder acessar esse, esse servidor remotamente tá e aqui é onde vai ficar o disco virtual eu vou deixar esse disco aqui no como, como a minha máquina virtual ela está no HD de, de 400 outros 480 GB que é esse HD aqui então eu tenho bastante espaço ele não vai consumir muito espaço eu vou colocar aqui 100, 120 mesmo vou deixar desse tamanho aqui mesmo vou avançar a instalação a mídia de instalação eu já sei onde que está a mídia de instalação ela está aqui dentro do meu HD de 2 tb aqui, aqui dentro dentro de downloads é cadê Micro... Soft Softwares, software e está aqui o meu Windows Server 2022 multilingual e aqui está a minha ISO que eu vou utilizar para fazer a instalação e aqui ele é uma versão já pré-ativada então vamos avançar aqui e tá concluído a nossa máquina virtual existe algumas configurações básicas que eu preciso fazer aqui na máquina virtual é a respeito para mim ter certeza sobre algumas coisas memória virtual está alocada 12 GB. automaticamente o devido ter recurso é... <coughs> o computador já alocou 10 processadores virtuais para esse para essa máquina virtual isso aconteceu porque na minha máquina eu tenho um processador com 10 10 núcleos e 20 threads Então dessas, dessas 20 threads 10 Ele disponibiliza para o processador Para a máquina virtual Adaptador de rede é, Integração de serviços vou, opa, vou marcar serviço de convidado Ponto de verificação Eu não vou Não vou habilitar pontos de verificação Certo? E essa máquina ela não tem início automático Porque ela só vai inicializar Na verdade quando eu precisar então vamos agora fazer o start da máquina virtual então está aqui a máquina virtual ó. eu posso até fechar isso aqui e vamos agora acompanhar aqui no gerenciador de tarefas ver como que para onde vai o consumo de memória RAM quando eu inicializar a máquina virtual tá vou deixar bem no cantinho aqui que vai dar para ver aqui ó certo então vamos lá vamos iniciar aqui a máquina virtual Tá, se vocês olharem aqui, ó, já subiu para 18 GB o consumo de memória. Por que, que isso aconteceu? Porque esse, essa máquina virtual ela está consumindo 12 GB. Então, como ele é multilingual, eu vou utilizar aqui, escolher aqui um idioma de instalação do, do, do meu servidor e eu quero instalar em português do Brasil português do Brasil, cadê português do Brasil? eu não vi aqui tá aqui a BNT2, desculpa porque eu tô um pouco gripado e vamos instalar agora a gente vai instalar a versão data center não instale a versão core tá instale a versão sem ser a versão core porque senão ele instala só a versão minimalista do, do sistema vamos avançar aqui na instalação se vocês olharem aqui ó 19 GB de memória vamos esperar aqui ele concluir aqui aceitar next e agora aqui eu vou criar um, uma partição aqui ok e essa parte aqui quando a gente tiver editando o vídeo a gente vai acelerar tá para não ficar amassante a... essa parte da instalação enquanto ele faz a instalação tem uma coisa que eu preciso que aqui eu vou deixar aqui rodando vocês já estão vendo que vocês estão vendo que ele está consumindo 17 GB de memória do sistema Mas mesmo assim meu computador tem bastante memória, então ele suporta A gente precisa fazer uma configuração Que é a configuração do, daquele HD Sabe aquele HD de, de 1TB? Onde, onde estão meus arquivos que eu vou utilizar aqui Que é esse, que é esse HD aqui de 1 tera? Eu preciso disponibilizar esse HD para a máquina virtual No Hyperview, para ele enxergar esse HD aqui físico eu preciso tornar esse HD aqui ele, ele offline entendeu então para isso eu preciso entrar aqui em computador como eu tô com Windows 11 eu preciso ir no gerenciamento do computador gerenciar este computador para gerenciar aqui no gerenciamento de disco eu preciso ver exatamente é o disco E tá de um tera eu preciso pegar esse disco aqui ó HD de um tera e aqui ó aqui nessa opa desculpa não tô compartilhando a tela deixa eu voltar aqui esse HD aqui ó esse HD de um tera como eu tinha falado vocês é esse HD que eu vou utilizar como disco secundário para minha máquina virtual então para eu disponibilizar ele, ele precisa estar configurado como offline. Para mim tornar um qualquer disco offline, para é, eu, eu eu vou mostrar como que eu vou fazer aqui, mas ele precisa estar configurado como offline, porque o Hyper-V ele só consegue enxergar. Eu só consigo alocar um disco físico numa máquina virtual. Utilizando o Hyperview Se esse disco estiver offline Então para eu colocar aí um disco offline Eu venho aqui botão direito No caso do Windows 11 eu preciso Ter acesso na parte de gerenciar Então eu venho aqui Mostrar mais opções E clico em gerenciar É o HD 1TB Agora que eu venho na, no gerenciamento de disco é, Vou maximizar aqui O disco é exatamente esse aqui ó HD de inteiro. Para eu conseguir colocar ele offline, eu venho aqui, ó, aqui nessa parte aqui onde tem disco 2 básico 931, clico com o botão direito e coloco ele offline. Certo. Ponto. Pronto, o disco está offline. A partir do momento que ele está offline, ele já não aparece mais aqui, ó, tá vendo? Não tem mais disco aqui. Então a gente vem aqui, fecha e vamos aguardar o término da instalação. Pessoal, tem uma coisa A gente voltou aqui Que eu quero compartilhar com vocês Falar uma coisa que pra quem está acompanhando a gente é o seguinte é, à medida que o, que o tempo passa A gente vai aprendendo algumas coisas né? E uma das coisas que eu tenho aprendido é, De um tempo para cá é que não vale a pena a gente pegar e ficar fazendo vídeo curto, tá? Por quê? Porque se o meu vídeo ele tiver muita visualização, beleza. Maravilha. É uma conquista, é uma vitória pra gente. Mas como a minha intenção é passar informação, eu não vou ficar gravando um pedacinho de vídeo de 10 minutos com um monte de informação picotada, faltando detalhe, faltando algumas coisas durante, é, durante todo o processo sendo que eu poderia melhorar isso para quem está assistindo, tá? para quem está acompanhando então nesse caso eu prefiro fazer um vídeo mais longo mas pelo menos eu mostro o processo completo Aqui é que eu estou mostrando para vocês, instalando a, o, o, o Windows tá? da, da máquina virtual, isso aqui eu poderia estar tá fazendo em, em um computador físico mas vamos esperar aqui a conclusão então vamos lá, aqui a gente tem o PC ele só tem um HD e um disco de DVD tudo virtual então agora a gente vai colocar é, aquele HD que a gente tinha que a gente tinha definido que ele ia ser é, o, o HD secundário tá então vamos fechar aqui e a gente vai desligar essa máquina virtual eu vou desligar. Vou desligar. Depois eu vou sair aqui. Ele está desligando aqui. Depois eu reinicio o PC. Pronto, a máquina desligada. Como que a gente faz agora? Configurações. A gente vai lá, botão direito, configurações. É, disco rígido. A gente vai adicionar um disco rígido. Que disco rígido? Esse aqui, ó é aquele disco que que a gente tinha disponibilizado ele como offline agora é só iniciar a máquina virtual Pode iniciar novamente já é para ter um disco disponível a mais lá vamos ver se se tá tudo certinho Vamos lá. Tá dizendo para eu mudar para a nova compilação. Beleza, depois eu mudo para essa para outra compilação. Eu baixo uma outra uma outra compilação e faço a instalação. vamos ver se subiu o HD que a gente adicionou. O HD não apareceu aqui, vamos ver se ele não está lá no... no gerenciador de disco No caso do Windows Server é um pouco diferente, tá? você vem aqui em ferramentas e gerenciamento do computador tá? Aí ele vai para aquela tela onde a gente gerencia E aqui em gerenciamento de disco, vamos ver se aquele HD aparece aqui Tá aqui ó eu preciso colocar ele online aqui vamos ver se normalmente eu não precisava deixa eu ver se ele tá aparecendo online aqui nessa máquina aqui na, na máquina hospedeira não não tá beleza e tá aqui o disco tá então está aqui o todas as o que eu preciso para para ser acessado então o que acontece vamos fazer o seguinte eu venho aqui e vou em propriedades vou em compartilhamento e vou compartilhar esse disco aqui não vai ser todos vai ser apenas para o administrador vou colocar administradores bem administradores e ele vai ter permissão de escrita nesse disco Beleza aqui tem um, uma setinha aqui dizendo que ele já tá que ele já tá sendo possível ser acessado então vamos ver agora ah, vamos instalar agora o serviu vamos primeiro vou fazer uma mudança aqui onde tinha aqui filmes e séries tá vendo aqui ó tem uma pasta aqui que tem a, a série de Game of Thrones isso aqui eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma pasta aqui dentro vou chamar essa pasta de séries e criar outra pasta Chama essa pasta de filmes porque agora que eu vou dar um CTRL A seleciona tudo, desmarca essa, desmarca o que mais Game of Thrones e desmarca séries Por quê? porque eu vou pegar todos esses que estão selecionados, abrir a pasta filmes e colar dentro. Beleza. E pego o Game of Thrones e jogo dentro de séries Pronto, está organizado Agora a gente vai instalar o SelectView Vamos instalar ele aqui avançar Vamos Finalizou. finalizou, a instalação, vamos ver se ele está instalado aqui, todos os aplicativos, serviu que está instalado, está aqui, só que eu não vou iniciar agora, eu preciso é, fazer a ativação, eu preciso copiar esse arquivo serviu. já dentro da pasta serviu.lib então eu venho aqui, copiar aqui computador, em arquivos de programa, serviu na pasta lib e aqui eu colo aqui dentro, substituir. O que, que acontece? Preciso fazer um, uma coisinha aqui. Eu preciso vir aqui em serviços, serviços procurar os serviços o serviço serviu serviu e restartar esse serviço preciso restartar ele senão na hora que eu abrir lá ele não vai ele vai ter problema o que, que eu vou fazer agora? Vamos ver agora. Vou fazer agora uma coisa bacana. Se vocês estiverem vendo Consegui fazer beleza. Espero que minha câmera não caia daí. Se vocês estiverem vendo, Ele tá está tentando parar o serviço, não está conseguindo. deixa eu ver se não tem serviu aqui em execução Opa, vamos ver aqui no gerenciador de tarefas deixa eu parar o serviço aqui do deixa eu matar aqui esse processo do serviu aqui ver se ele não tá em execução aqui ó ah. finalizar a tarefa finalizar a tarefa finalizar a tarefa tá Aqui, vamos, vamos atualizar aqui. O serviu não está iniciado, tá? Vamos iniciar ele aqui. Pronto, serviu iniciado. E vamos abrir aqui ele agora. Vou fixar aqui na barra de tarefas, tá? E vou abrir ele aqui. Vou fazer uma coisinha aqui, uma configuração. Primeira delas, vou colocar em português, do Brasil, e na configuração vou desativar a verificação de atualização, porque eu não quero atualizar. Beleza. Aqui na biblioteca, nas pastas compartilhadas, eu vou adicionar pastas de vídeo. Ela vai ser a pasta de séries. Eu quero que ela seja exibida como séries também. E agora eu vou navegar na pasta que vai ser minhas séries. Vai ser onde tem filmes e séries, então vai ser séries aqui. Ok. Aí eu dou um OK. E mando salvar salvo. Ó, já está vendo que já está adicionando aqui E vou adicionar vídeo também E vai só que agora vai ser filmes Que também vai ser exibido como filmes Aí eu navego Aqui e venho aqui em séries de filmes E seleciono, opa, só filmes, e dou ok, clique em ok, e clique em salvar, agora é, tem uma configuração que eu preciso fazer aqui, transcodificação, não, não é isso, é apresentação, A apresentação, eu quero que mostre por categoria, filmes, pastas, não quero que mostre favoritos e desativo quero que mostre por categoria os últimos que foram vistos, não quero mostrar aí ah, aqui o restante eu retiro tudo tá, gêneros, aqui eu desativo tudo vocês estão observando que eu coloquei minha câmera para apontar para a tv por que será que eu coloquei é porque eu quero ver se a tv ela vai captar como por enquanto captar o... Ele vai... ela vai captar o meu... o meu servidor de mídia aqui eu vou desativar todas as áudio já desativei tudo e imagens também eu des... vou desativar imagens tá? Aqui em vídeos é só isso que vai acontecer aí, eu, que vai ser mostrado e eu clico em salvar e foi salvo, beleza. Vou minimizar aqui, agora uma coisa interessante, agora eu vou levantar, vou, vou ligar minha TV e ver se a TV, se ela tá, se vai aparecer esse símbolo aqui ó. Deixa eu abrir aqui Silvio Será que é aqui que fica? Espera aí Deixou eu... só um instante, tá? Silvio Vou abrir aqui save, o... abrir local do arquivo. Eu vou enviar para área de trabalho. Mais opções aqui: enviar para área de trabalho. Eu quero criar um ícone na área de trabalho. Tá aqui, ó. Tá vendo esse ícone aqui, ó? Esse ícone aqui é o ícone que deve aparecer lá na minha TV. Tá vendo aqui na TV, ó? Ok Então o que eu vou fazer agora Eu vou pegar Melhorar essa, essa visão aqui Certo E agora vamos ver se aparece lá na TV Beleza? Vamos lá Aqui na TV, eu não sei se o áudio está dando para pegar, eu vou em entradas, ele era para aparecer aqui. Sendo que aí, não tá aparecendo lá na TV. Então o que que a gente vai fazer? Deixa eu verificar aqui em bibliotecas, faixas compartilhadas, deixa eu dar um forçar atualizações aqui, é, estado está executando eu quero que ele detecte pelo IP Por esse IP aqui Clique em salvar Mas já, já mostrou aqui que minha TV Aqui ó, o IP da minha TV Tá até mostrando aqui ó Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui ó Tá até mostrando aqui ó Que a minha TV já foi Já foi é, já consta como dispositivo que que pode ser utilizado então vamos lá novamente ver se vai aparecer lá Se vocês verem tá aqui ó tá aparecendo aqui já dá para ver lá tá vendo lá ó? Tá aqui. então As pastas, as pastas que eu escolhi para ser apresentada São séries, filmes e folders Então eu vou ver se daí dá para ver na TV lá Porque aqui eu estou utilizando uma webcam Então vamos ver o que, que acontece lá Ó. Vídeo Foi o que eu, que eu escolhi Aí tá vendo lá, eu, eu coloquei os últimos que foram vistos, ah. séries, é, filmes e pastas, tá vendo ó? pastas, se eu clicar em pastas, eu tenho a opção de escolher as duas pastas que eu selecionei, vocês lembram que eu criei duas pastas e defini e definir como seria a exibição Se eu clicar aqui em filmes Ele vai exibir todos os filmes Que estão dentro da pasta Então eu já consigo assistir Lá no meu No meu computador Lá na minha TV Eu já consigo assistir lá na minha TV Os filmes que eu Que eu Coloquei aqui no meu servidor Beleza Eu tenho um filme que eu baixei E eu vou copiar ele para dentro aqui do servidor Que é um filme que está aqui Deixa... Eu fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui ó, Vou copiar ele aqui E vou Entrar lá dentro O IP é 111 Ele tem que me pedir o usuário Administrador A senha que eu escolhi E aqui está meu HD e vou colar dentro da pasta filmes, cadê, cadê, cadê? Filmes e séries. Dentro da pasta filmes eu vou criar uma pasta aqui. Que é do filme que eu... E vou colar aqui filme que eu, que eu só vi a velocidade é veloz porque eu estou copiando do computador para o computador então ela, ela é veloz então fecho aqui fecho aqui e o que é, que é mais bacana disso tudo sabe o que que é? é que aqui agora eu posso minimizar aqui posso fechar o servio e deixar aqui e está tudo funcionando então Pessoal, é, eu acredito, eu acredito, agora a gente vai mudar aqui a posição da câmera, deixar como ela estava. Eu acredito que todo o processo ficou muito claro, muito, muito claro de como deve funcionar, tá? Então, se você fizer na sua casa, utilizando uma máquina física, com toda certeza tem tudo para funcionar perfeitamente tá certo então eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido a lógica a ideia e assim a gente vai ficar por aqui fica o meu agradecimento a vocês que acompanharam até aqui eu sei que é um vídeo longo mas foi um vídeo extremamente explicativo e deu para mostrar a criação da máquina virtual anexar o HD físico na máquina virtual, a instalação do software que vai transformar ele como uma espécie de multimídia interna e por fim mostrar funcionando lá na TV, certo? Se vocês, se vocês olharem lá na minha TV, lá atrás, se vocês olharem, está lá as pastas do, as pastas que, que que representa o, o servidor aqui tá certo então eu quero terminar por aqui forte abraço falou valeu até mais e tchau